amigos, aqui mais um vídeo do canal Brasil Inteiro na TV, desta vez estamos aqui na cidade de São Luís, Estado do Maranhão e aqui é a praia é, do Calhau e aqui é a avenida denominada de Avenida Litorânea, então aqui nós estamos fazendo este vídeo para o canal Brasil Inteiro na TV onde vamos mostrar aqui as belezas de São Luís do Maranhão. Aqui é a Baía de São Marcos. Essas luzes são os navios que estão atracados para carregar no, nos portos do Itaqui, portos da Vale e também portos da Alumar. Então, esta é a Avenida Litorânea, na Praia do Calhau, tá? O fluxo de veículo e de pessoas, principalmente nos finais de semana, é intenso, pois esta, este local é um dos lugares bonitos da capital maranhense, São Luís. Está muito visitada pelos turistas que aqui chegam. Tá? E essas luzes aqui são do bairro do Calhau. Não dá para ver direito as casas devido a estarmos fazendo este vídeo à noite. Tá? Então este é um lugar muito bonito, tá? Esta é a Praia do Calhau, Avenida Litorânea, onde as pessoas aqui caminham, venham tomar banho. De mar, né? durante o dia e também à noite, né? Então, aqui estamos fazendo este vídeo diretamente da cidade de São Luís, no estado do Maranhão, tá? Meus amigos aqui do canal, é, gostaria que vocês dessem aí para apoiar o canal o joinha, né? dá aí o seu like e também se inscreva no canal, tá? E se inscrevendo no canal, você vai estar apoiando o canal a continuar aí na sua jornada. É, visto que o canal Brasil Inteiro na TV, o objetivo é, é, é trazer conteúdos é, de fatos relevantes do cotidiano dos brasileiros para os brasileiros e para o mundo desta vez estamos aqui é pido, na cidade de São Luís Estado do Maranhão onde estamos fazendo este vídeo na Praia do Calhau na Avenida Litorânea uma avenida muito bonita vocês podem ver aí as luzes né e as pessoas passeando de bicicleta pedalando outras é fazendo aqui o seu pulpo a sua caminhada tá o fluxo de veículo aqui é intenso visto que este local é um local de praia do litoral tá inclusive a cidade de São Luís tem lindas praias por exemplo como essa aqui que é a praia do calhau mais à frente temos a praia do olho d'água Seguindo vem a praia do Araçagi, tá? de lindas praias, e a cidade é muito bonita, principalmente neste período, que é o período em que o estado do Maranhão tem uma festa tradicional chamada ou denominada de Bumba Meu Boi. Tá? Então, esses festejos acontecem sempre no mês de junho. Devido à pandemia, os últimos dois anos não foi, é, não aconteceu esse evento no Maranhão, por conta da pandemia que assolou não só o Brasil, mas o mundo inteiro. Como a gravidade moderou, então o estado do Maranhão está vivendo o período do São João, que é os festejos juninos uma brincadeira do grupo boi e é festejado no estado do maranhão tá então continuamos aqui fazendo o vídeo na praia do calhau na avenida litorânea como vocês podem ver são pessoas que estão caminhando outros pedalando tá e o vento aqui a brisa é muito gostosa tá a gente vem pra cá e tem momentos aqui maravilhosos porque é muito linda a paisagem, a natureza exuberante aqui ao fundo. Está à noite, mas essas luzes são aqui vários navios estão atracados esperando o momento de atracar nos portos da Vale, no Porto do Itaqui. Porto da Alomar. falando do Porto do Itaqui, o Porto do Itaqui é o segundo porto mais importante do mundo, tá? somente o Porto do Itaqui e o Porto de Rotterdam na Holanda, eles têm uma característica diferente dos demais portos, porque o Porto do Itaqui ele tem uma profundidade que ele não depende das Tábuas da maré para o atracamento de navio ou seja qualquer período da maré o porto do Itaqui está pronto para receber embarcações então esse porto é importante por esse motivo e também pela sua localização geográfica em função dos outros portos Quanto à localização geográfica, é um porto que o transporte de carga para os países torna-se mais barato em função dos demais portos no Brasil, principalmente é, navios que é, carregam para. Estados Unidos para a Europa. Então, devido à sua localização geográfica e também pela profundidade das suas águas, esse porto tem essa característica que só é igualada ao porto de Rotterdam na Holanda. Então, meus amigos aqui do canal Brasil inteiro na TV, quero agradecer ah, dar o seu joinha. E também se inscreva no canal, acione aí o sininho das notificações para que o YouTube notifique os senhores cada vídeo que for publicado aqui no canal, tá? Então quero aqui deixar o meu agradecimento, a minha gratidão pelo apoio, tá? que vocês têm dado ao canal. O canal Brasil inteiro, é, ele não faz acepção de pessoas, Aquilo que importa são pessoas e não faz distinção quanto a cor, raça, credo, posição social ou econômica, portanto as pessoas aqui são importantes para o canal Brasil inteiro na TV está focado em produzir conteúdos de fatos relevantes, de costumes, culturas dos, do Brasil, dos brasileiros, para os brasileiros e para o mundo, tá? Um forte abraço e voltaremos em breve com mais vídeos para vocês aqui no canal Brasil inteiro na TV, tá bom? forte abraço e que Deus abençoe a todos abundantemente, tá certo? muito obrigado.